Bom, eu pico lá pra baixo. Dá pra lançar uma Vex, hein? Ban, Ev, Trinda, ionis Zed, Talon. Caralho, o cara já tem os bans dele aqui já. Olha como vai. Eu bano o Talon, eu tenho prazer de banir esse Lado bom. O cara deu first pick mord. Significa que no outro time vão achar que é mord top. Talvez. eles acharem que é mord top e pegar um top blind, dá pra lançar minha Vex. Nunca joguei. Mas eu acho que eu sou bom de Vex. Morde de Ghost, moleque, eu joguei com um Garen de TP Smite na minha jungle Garen de TP Smite Eu tô no ganha máximo aqui com esse Mordekaiser de Ghost Vamos que vamos Ah, mano, top é velho, Meu time tem muito dano mágico, eu preciso de um dano físico aqui, mano Action, é hora do baiano É hora do baiano, mano Acho que tá na hora do baiano, mano qual a runa do baiano, mano? Ferrou. Bom, eu vou com a runa de Lúcia, mano. Bora, baiano. Tira minha... Meu azar. Família, vou lançar um minutinho de ad no loading. Já voltamos. Os caras vão invadir nós. Eita. Tá errado, meu pingando. Tá errado, tá errado. side who lives and dies just again Ai droga. É meio difícil aqui, calma aí, relaxa, família. Ah, às vezes o meu hit vai em outro, outro boneco, às vezes não, não sei o que é mesmo isso. Ai. Puxa. Tem que avisar. Ai, eu esqueci que esse cara tá de Ignite, mano. Nossa! Mano, tá difícil. Tem alguma coisa errada aqui, mano. Uhum. Ataque Speed! Boneco uhum. lixo! Uhum. Calma, eu vou, eu, vou, eu vou ganhar esse game. Não é possível. Uhum. O R10 Execute? É Ai, eu cancelei Ai, mano, eu cancelei meu E porque eu andei. Eu esqueci que não pode andar no E. Só preciso clicar uma vez. Se eu clicar de novo, eu. Vai, bro. O dia nem começou, mano. Mas eu já fui derrotado de já em seis vezes. O Mord tá forte? O Mord tá. Não adianta eu guardar o. Guardar o Rio que é Evelyn, é, é, velho. Por que? Não é que agora, agora? Não cliquei, mano. Eu acho. Puta merda, amassou o cara, velho. O Mitch tá fidando, mas meu jungle tá fidadaço de Mordekai. Mordekaize é bro. Um uhum. foi time! Acho que a Evelyn tá aqui. É errado matar os killers? Uhum. Eu vou Carregar o ultimo Só, Só pra falar que eu UTEI alguma vez. Ai, velho Ai, velho acho se eu fosse pra cima dela eu solava ela, não? Relaxa, tô aprendendo boneco, tô aprendendo boneco Eu não sei se... É... Eu ia continuar irritando mas se eu não ia continuar hitando eu acho que eu solava ela Deu Se eu sei o que eu fiz. Aqui. Turn Ai! Ai, mano, tomei slow da Evelyn, cara! Meu W speed, porque que ninguém falou isso antes, mano? Carai, que cara bom! Cara bom, nem que eu tô fazendo, velho. Calma, vai dar bom ainda, vai dar bom ainda. Porra, que boneco difícil, mano. Na moral, mesmo, ou o boneco é muito ruim, ou é difícil demais. Ai... Ai, andei de novo, mano. Ah, mano, eu andei no E de novo, cara! Ai, para de andar no E! Força do hábito de andar. Olha, tá, velho. Eu ando toda hora, toda hora eu ando, mano. Para de andar, feio. Mano, é costume de andar, tipo, de ficar muito, tá ligado, pra andar. Olha o que acontece com a gente. Tirar bot de action. Bem mais fácil, bem mais roubado. Nossa, já com o mordeca tá muito Giga, mano. 8 barra 0, velho. Nossa, todo mundo cuidando, menos ele. Caralho, eu sou um merda, meu irmão! Mano, 20 meia não tem nenhum item, velho. Por que, que eu fui pra aquele lado? Eu nem mandei andar pra aquele lado, mano. Meu E me soltou na boca do golpe pra, pra mulher ali. Ok, o Nossa, olha lá! Revivi meu time inteiro, ó. me respeita! Ó, tô pensando. na.. o jeito. Boa. Carregado, carregado tá, tô carregando o jogo solo, pá. Meu time morreu, eu revivi eles, pegamos a alma. Vou mandar top easy se eu ganhar esse jogo do eu falei, mano, só o baiano podia melhorar esse cenário aqui que tava acontecendo, velho, por causa meus games. Peguei baiano, tô sendo full carregado, olha que coisa boa. Só agradece, não? <fixos> olha lá, sou Sup, porra. Vai matar meu AD Carry não. Você aqui pra mim? Tomei! Sabia que o barril ia dar sorte, mano. Que eu agradeço! <risos> Não, me respeite. Peguei três, Não, e tal. Respeito a história. Invejar os girão que eu fui carregado.